Olá, muito feliz por ver você aqui, chegando agora no processo final para conhecer aí o nosso plano de compensação, nosso plano de marketing. Eu vou mostrar aqui na tela do meu computador como que funciona todo esse plano de compensação, como que você vai é, poder monetizar, construir rede, como que eu vou te ajudar, como que a minha equipe pode te ajudar a você crescer muito dentro dessa indústria fantástica, você já viu que são produtos realmente incríveis, que o plano de compensação agora é realmente muito poderoso, sem dúvida o melhor plano. Então é, vamos para o plano de Marte que eu sei que você é, tem muita curiosidade em conhecer aí e eu tenho certeza que você vai conseguir um grande negócio junto com o meu time e junto comigo. Te encontro aqui no plano de Marte. Olá, seja bem-vindo na tela do meu computador, agora você já está aqui na tela do meu computador e eu vou te mostrar as formas de ganho que a Juness, o plano de marketing que a Juness coloca à disposição para você trabalhar. Bom, são divididos em basicamente apenas três formas de ganho e cada uma delas tem algumas outras é, formas de bonificação. Eu vou te falar da primeira rapidamente, como que funciona. Você pode comprar produtos a preço de custo por um preço menor e revendê-lo por um preço maior que é sugerido através de uma tabela. Margem de lucro de, 4, de 40% a 300% em cada produto. Ok? Muito simples. Você também vai receber um e-commerce. E como que funciona? Por exemplo, você mandou esse e-commerce para algum cliente ou prospecto é, na China, na Europa, é, nos Estados Unidos, e essa pessoa é, se interessou por algum produto, ou dermo ou nutricosméticos, ela vai comprar do seu e-commerce, Estando na China, você não precisa mandar para lá. A Junesse da China vai identificar que foi comprado pelo teu e-commerce, vai faturar a nota, vai embrulhar o produto e vai entregar na casa da pessoa, independentemente de onde ela estiver. Sendo que esteja em dos 142 dos, dos mais dos 142 países onde a Junesse trabalha, onde ela possui operações. E ela vai entregar na casa da pessoa e toda terça-feira a comissão estará na tua conta. Muito simples tudo pela internet hoje, você não precisa ter estoque, nada dessas coisas, só desenvolver habilidades para oferecer os produtos. Eu sugiro fortemente que você consuma produto, é, se relacione com o produto, conte a, a experiência para as pessoas, é para as pessoas que você quer bem e manda o teu link que você vai fazer venda certamente, ok? Faça uma foto antes e depois é melhor propaganda. A segunda forma de ganho eu particularmente acho incrível. Existem duas formas dentro dessa segunda. A primeira é, é o lucro em cima de uma micro franquia que você possa vir a vender. Você indica uma micro franquia, pessoas fazer a mesma coisa que você, se relacionar com os produtos, indicar os produtos, e você vai ganhar uma bonificação que a gente chama BPP, bônus de primeiro pedido. Quando você tira uma microfranquia, você ganha de R$ 75 reais a R$ 1.500 toda terça-feira na tua conta. Se você fizer é, uma uma microfranquia dessa por semana, são R$ 6.000 a mais. Se você fizer uma, uma, uma microfranquia menor por semana, são R$ 300 reais a mais por mês. E vai ganhar pontos, é, dependendo da microfranquia, do tamanho da microfranquia de 100 a 1.000 pontos. Esses pontos serão acumulados e serão trocados por dinheiro junto com a tua comissão. Toda terça-feira na tua conta. Dependendo da época do ano, você ganha viagens incríveis a partir dos pontos acumulados que serão pontos de viagens. Não coloquei nessa tabela aqui porque não sei qual período do ano você vai estar tá assistindo, mas é, caso você venha trabalhar conosco, é a pessoa que, que te mandou esse vídeo ou até mesmo eu, vou te explicar muito bem certinho essas viagens que são viagens incríveis que realmente vale muito a pena. E a terceira forma de ganho é basicamente uma mágica, que a magia acontece, aqui é o marketing de rede. E lê se que tudo que dá dinheiro são rede, rede de telefone, rede de, de supermercado, rede de farmácia, rede de hambúrguer, é, rede de serviços, rede, rede é o que é, realmente vai te dar liberdade financeira, porque o projeto por si só já te dá liberdade geográfica, aqui você vai construir liberdade financeira, o que é incrível. E o que você precisa para construir rede? Primeiro, se tornar um distribuidor com um pedido apropriado de produtos, uma micro franquia, para você representar a marca. Segundo, é ter uma movimentação é, igual ou superior a 60 pontos. É como se fosse um único produto, o Serum, por exemplo, ele vale, ele marca 60 pontos. É comprar um, um único produto por mês. Ou, e também ter um distribuidor patrocinado em cada equipe. Você só tem duas equipes, direita e esquerda. Olha que incrível! Eu desafio alguém a me mostrar um plano de marketing mais recompensador e mais simples de ser entendido. Preste muita atenção agora, porque aqui a magia acontece. Bom, você vai entrar no sistema de marketing da empresa, no plano de marketing, no sistema de rede da empresa. A partir do momento que você fez a opção de adquirir uma micro franquia, ou de 75 pontos, ou de é, mil pontos, independentemente da pontuação, o que, que vai acontecer? você vai estar tá dentro do sistema e a partir desse momento você pode construir rede. Por exemplo, duas equipes, direita e esquerda, você vai lá, indicou a Maria de um lado e o Pedro de outro, e cada um comprou uma micro franquia, uma, uma micro franquia grande, uma, a maior micro franquia que tem, ok? Você já vai ganhar mil pontos de um lado, mil pontos de outro, mais 13 mil reais, seria 1.500 reais de uma micro franquia e 1.500 da outra. Nesse exemplo, né? mas você pode fazer a micro franquia que você mais se sentir à vontade ou que você conseguir aí, é, expor para as pessoas. E tudo que essas pessoas fizerem de micro franquia que elas forem vendendo, abrindo mais mercado, pulverizando a marca pelo mundo e consumindo produtos ou para revenda ou para consumo próprio, tudo, tudo, tudo vai marcar ponto. E esses pontos serão convertidos por dinheiro. Por exemplo, no teu lado direito você indicou a Maria. E a Maria indicou o Pedro, Pedro indicou é, a Patrícia, a Patrícia indicou a Fernanda a Patrícia também indicou o João, e assim vai. E do outro lado também, você indicou o Marcelo, o Marcelo indicou o Roberto, que indicou a Letícia, e assim vão indicações de micro mais ou menos como abrir franquia aí de hambúrguer, né? você vai indicando, as pessoas vão indicando, é exatamente a mesma coisa, de rede de hotéis, enfim. E todos os pontos que serão é, convertidos através das vendas dessas micro e dos consumos diários, Todos os pontos serão convertidos em dinheiro. E olha que interessante, você tem várias pessoas numa equipe menor e uma numa equipe maior. Você pode alocar uma terceira pessoa na equipe menor para potencializar o trabalho dessa equipe. E olha que interessante, você alocou uma pessoa na equipe menor e tudo que essa pessoa fizer vai marcar ponto lá para a Letícia, para o Pedro, para o João, até chegar em você. E esses pontos serão convertidos em dinheiro. Pontos que serão convertidos em dinheiro. Então preste muita atenção porque é se posicionar numa rede dessas, numa empresa que está iniciando as operações no Brasil e consequentemente na América Latina, com produtos incríveis, sem uma tecnologia sem igual, é muito, muito importante. E aí o que acontece? A tua equipe menor fez 300 pontos e a maior 600, ou seja, 900 pontos. A empresa vai tirar esses 900 pontos do teu sistema e vai te pagar 105 reais, Toda terça-feira na tua conta, junto com as demais comissões, e são várias outras comissões, tá? Bom, se tua equipe fez é, 900 pontos, você ganha 105 reais. Se tua equipe fez é, 9 mil pontos, ou seja, em 10 ciclos, cada 900 pontos a gente chama um ciclo: tira, tira 900 e paga 105, tira 900 e paga 105. 10 ciclos por semana são 1.050. 100 ciclos por semana são 10.500, 1.000 ciclos por semana são 105.000 reais. Isso seria o equivalente a mil pontos por semana, tá? É, eu te digo que é um pouco desafiador, mas se você aprender a fazer a primeira, ao longo do tempo você pode fazer essa aqui, e aí a empresa bate um teto, que são, ela paga apenas 750 ciclos, 78.750 reais, ok? Não se assuste com o valor, se prenda no valor menor, para você aprender a fazer os 105 reais, que com certeza você vai chegar... Nesses valores maiores um dia, ok? Bom, agora a gente entra para a quarta forma de ganho, que é o bônus de liderança. Isso aqui realmente é extraordinário. Se você atingir o nível de Jade, você, a empresa vai te remunerar 20% sobre tudo aquilo que as suas indicações é, fizerem. Por exemplo, você indicou 10 pessoas e cada uma está ganhando mil reais em ciclo. São 10 mil reais, a empresa te paga dois mil reais. Se você indicar as mesmas 10 pessoas e cada um estiver ganhando 10 mil reais, são 100 mil reais. A empresa vai te pagar 20%, 20 mil reais. E se você é, é, essas 10 pessoas que você indicou, indicaram mais 10, você ganha 15%. Ou seja, se mais 10 estiver ganhando 10 mil reais cada uma, você ganha mais 15 mil. E se essas 10 indicaram mais 10 ou indicaram mais 20, você vai ganhando bonificações em diversos níveis e a gente chama isso de níveis, e são sete níveis atingindo o plano de marketing. Olha que incrível, é isso aqui é um plano de aposentadoria. Se tiver 100 pessoas ganhando, cada uma apenas mil reais, você com certeza, se você atingir o nível de safira, com certeza você está aposentado com os 40, 50 mil reais. Realmente é surreal a oportunidade. Aquisição de novos clientes, a empresa ainda te bonifica mais, por exemplo, o teu primeiro nível, que ela paga 20%, se você tiver 5 clientes consumindo lá no teu e-commerce, a empresa vai te potencializar com mais 5%, ou seja, aqueles 2 mil ou 20 mil, passa a ser 2.500 ou 25 mil reais. Se você tiver 10 clientes, ela potencializa para 30%, realmente é incrível. Ou de diamante, quando você atinge um título de diamante, a empresa pega 3% dos pontos é gerais, globalmente, faz um cálculo e distribui entre os diamantes, ok? Isso é bastante dinheiro, então se atente lá no primeiro passo e com certeza caso você faça a opção de trabalhar conosco, eu ou alguém da minha equipe, do meu time, vamos tirar todas as suas dúvidas, ok? Títulos de reconhecimento. Como é que eu avanço dentro do plano de marketing? Como é que eu começo a desenvolver esse modelo de negócio? É extremamente simples. Você se associa à empresa pagando apenas R$90, você já vai ter um e-commerce e um sistema. Esse sistema você vai poder comprar produtos a preço de custo e revender com valor, com lucro em cima. Assim, e aí você quer construir rede. Não, né, não me interessa a rede. Aquela renda que você ganha enquanto dorme realmente é incrível e funciona, tá? Bom, você se torna um distribuidor quando você compra um kit de produtos apropriado quando você vai representar a marca, ok? O próximo nível é se tornar um executivo, é você abrir a sua rede, uma pessoa na direita e uma pessoa na esquerda. Executivo Jade, que já dá os 20%, quando você tem oito pessoas ligadas direto a você, ou forma quatro executivos. Executivo pérola quando você tem doze pessoas ligadas a você, ou quando você ajudou oito a serem executivos. Executivo Safira, quando você tem doze é, executivos, e assim sucessivamente até chegar... Patamares realmente incríveis, isso aqui é mais ou menos uma média de ganho de safira é, em torno de 4.300, safira elite 15 mil reais, diretor rubi 30, esmeralda 80, diamante 200. Bom, caso você se interesse, a gente com certeza a gente vai conversar melhor sobre isso ou alguém que te enviou esse vídeo. E tem mais ainda, então o plano de marketing realmente é realmente agressivo, dá para ganhar muito dinheiro aproveitando essa oportunidade. Ainda algumas promoções, ainda dentro desse ano, se você fizer a opção de começar a trabalhar hoje, você tem 90 dias que você pode ganhar até 45 mil reais, batendo títulos, né? batendo títulos dentro do mês, 30 dias para o título de Jade, acumulando mais 3.200 pontos, aqueles pontos que a gente falou, sendo 30% em cada linha, a gente explica melhor. Perla mais 3 mil, então acumula dá 4.500, Safira mais 10 mil, é, Safira 25, 50 e Safira Elite dá para acumular até 45 mil em três meses, tá? E algumas pessoas aí ganharam aí 3 mil, 1.500, 1.500, 10.500, 10.200, 10.200, então é possível aí você trabalhar em tempo parcial e atingir aí uns 10, 20, 30 mil reais a mais trabalhando em tempo parcial, se dedicando, lógico que isso é um trabalho, isso aqui não é uma brincadeira, é um trabalho que envolve muito dinheiro, inclusive, né? E ainda além disso tudo, a empresa te dá viagens, treinamentos, conferência, incentivo para mais clientes, uma oportunidade global. Bônus, você bater o título de esmeralda, lugares incríveis, com acompanhante, tudo pago, título de diamante, lugares extraordinários, tudo pago com acompanhante. Existe um período de qualificação de viagens, ok? A cada cinco meses, você batendo algumas metas dentro de um programa de viagem, você pode viajar. Essa última viagem foi para Bahamas e eu pude ir com todo o meu time para Bahamas. E são várias pessoas dentistas, é, empresários, é, vendedores de outras empresas, de, de, de outras marcas, é, osteopata, é, pessoas que trabalhavam no mercado tradicional, é, policial civil, é, re, dono de rede de hotéis, é, mais dentistas, é, contador, é, gente que trabalha com segureio e meu cachorro, lógico que o cachorro não foi. Então, é, pessoas comuns, comuns como eu, como você, e tem a possibilidade de conhecer lugares extraordinários é cumprindo um plano de metas, caso você queira. Pude recentemente ir também para Orlando pela empresa, é incrível, é, você deve conhecer um pouquinho da minha história, eu, eu, meus pais já morreram, família muito pobre, através desse modelo de negócio pude tirar o meu passaporte, conhecer vários lugares do mundo em apenas dois anos está em Bahamas, lugares incríveis, esse é o nosso café da manhã em Bahamas. Todo o sistema de treinamento completo, você pode fazer do computador, na, em hora parcial mesmo, aquele horáriozinho que você pode dormir um pouquinho mais tarde, acordar um pouquinho mais cedo, um sábado, um domingo, um intervalo aqui e ali, você pode ir se, se qualificando, entendendo todo o nosso sistema, e estar tá em lugares incríveis aí, com bastante pessoas que você vai conhecer no meio do caminho, pessoas extraordinárias, aí como eu e essa minha equipe maravilhosa, que a gente esteve em Bahamas agora. Pude conhecer a sede aí da Junesse, realmente é uma sede incrível, é gigante, isso fica lá em Orlando, no estado da Flórida, é, meu sonho era conhecer, era fazer essa foto, eu não tinha passaporte, nunca viajei para o exterior, e pude aí é, receber esse presente aí da Junesse, porque eu fiz as coisas de maneira correta, adequada, com consistência, é exatamente isso que eu quero te passar. É né? leitura essencial e é três livrinhos bem simples para você desenvolver um negócio com muita qualidade, que vai te dar muito retorno financeiro, Leandro, como é que eu desenvolvo isso tudo? Você adquire uma micro franquia adequada. Existem micro franquias hoje, tá? O valor de hoje que vai de R$ 859 reais a R$ 8.700. Essa franquia vai ficar de acordo com o que você pode é, é, investir, de acordo com a tua mentalidade empreendedora. Enfim, claro que é uma franquia maior, vai te dar mais produtos, vai te produtos, faz negócio, mas não é todo mundo que tem dinheiro para investir, né? R$ 8.700, R$ 859 reais pode ser... Parcelado até em seis vezes, isso dá uma parcelinha em torno de 5 reais por dia, um cafezinho por dia, você começa um negócio gigante na tua vida, ok? Ou aí é 8.700 reais, que é a que eu indico sempre para você ter muito produto revender, a lucratividade é maior, é um negócio realmente incrível. E esses aí são os meus contatos, eu sou é, formado em, em mercado, sou mercadólogo, meu crl é 01927, eu possuo MBA, Master Business em Gestão Estratégica de Negócios, sou consultor também de negócios, especialista em marketing digital. Incrível, não é mesmo? Agora que você teve a informação correta, de maneira adequada, é muito importante que você entenda uma coisa. Eu tenho um time completamente preparado, qualificado e comprometido com o teu sucesso, independentemente do que seja sucesso para você. Para você, sucesso pode ser ter uma renda extra de 500 reais a mais, mil reais a mais, trocar de carro, trocar de casa ou comprar uma casa própria, ou assim como eu, ter liberdade geográfica de trabalhar onde quiser, com quem quiser e como quiser. Isso é incrível. Então, independentemente do sucesso que você deseja, que você realmente quer conquistar, eu tenho um time capacitado que vai conversar contigo vai iniciar. E o que, que você tem que fazer? Você tem que clicar num botão que vai aparecer aqui é, para você em algum lugar desse vídeo. Clicando nesse botão, você vai ser direcionado para o WhatsApp de alguém, ou meu WhatsApp, ou de alguém do meu time. Por que? Do meu WhatsApp ou alguém do meu time? Porque. Eu posso estar atendendo outras pessoas ou alguém do meu time pode estar atendendo outras pessoas ou você pode estar numa cidade mais próxima de alguém do meu time. Isso é realmente incrível e você vai poder conhecer, conectar a pessoa, a pessoa olhar no teu olho que é muito legal e com certeza nós vamos nos conhecer. Você vai conhecer todo esse time de sucesso, vai fazer parte dessa legião de grandes empreendedores, que está revolucionando o mercado brasileiro e pode ter certeza que essa ferramenta é uma ferramenta que veio para mudar e para melhorar a vida de muitas pessoas que veio para realizar grandes sonhos, grandes realizações. E eu te convido a você fazer parte desse time, clicando no botão abaixo e entrando em contato comigo ou com alguém do meu time. Um grande abraço e espero do fundo do meu coração que a gente possa se encontrar e, de preferência, nos melhores lugares do mundo. Faça a opção correta. E junte-se a esse time de sucesso.